Meus Queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Sejam muito bem-vindos em mais um quadro Minha História. E hoje nós vamos receber a irmã Dorcas Gamo Campos. Seja bem-vinda. Ela é esposa do irmão Galdino, irmão Galdino Campos. Ela é mãe de oito filhos, quinze netos. Ela pertence à Assembleia de Deus do Campo de Caratinga, congrega lá em Varja Alegre. Irmã Dorcas, é um prazer enorme ter a senhora aqui. É um prazer poder ouvir a sua história com Jesus, né? o seu testemunho. Eu sei que ele é maravilhoso. E antes de começar, é, o seu nome. O seu nome né, me chamou muita atenção, Isso. porque Dorcas, né? a gente vai lá na Bíblia e busca quem foi a mulher Dorcas, quem foi essa? E está lá em Atos a história dela, né? Em Atos no capítulo 9. E Lucas, antes de falar o nome dela, descreve ela como uma discípula. Discípula de Jesus. E sabemos que ela foi uma mulher muito caridosa. Ela foi uma mulher que ajudou muitas viúvas, né? Tecia, não era? Uma tecia vestes, manto, Lucas. né? E dava esmolas, né? A Bíblia fala esmolas. E Dorcas, ela. Teve uma enfermidade, não fala qual foi, ela chegou a falecer e o povo da cidade de Jope ficou muito triste, né? assim porque ela era muito querida. Eles sei que eles depois banharam ela, levaram ela para um lugar alto, uma varanda alta e buscaram o Apóstolo Pedro que estava numa cidade perto. E quando Pedro orou, veio, orou, ela ressuscitou. E eu quero saber da senhora quem é a Dorcas, a senhora, quem é? uma boa tarde a boa tarde. todos a paz do senhor é, eu meu nome é Dorcas né, que já falou né e é uma grande alegria para mim compartilhar esse grande milagre que Deus fez na minha vida né? e eu eu eu acho eu acho né, eu comparo que o câncer quando Deus cura quando é curado por Deus porque a medicina ainda não descobriu o remédio para curar o câncer. Ele leva anos, já fez um ano, dois anos, três anos, até cinco anos, né? A pessoa vivendo, mas ele volta, né? Em algum outro órgão, e a célula começa ali a manifestar. Mas no meu caso, já estava avançado, o médico me deu três meses a quatro de vida, estava toda tomada, e a senhora teve um câncer de... Câncer de mama. Um câncer de mama. câncer de mama, que eu descuidei, nunca tinha né, havido feito uma mamografia, nem sabia o que era mamografia. Hum, e nós temos a importância de estar sempre fazendo... Sempre fazendo. A mulher, principalmente, nós mulheres, né as mulheres têm que estar sempre fazendo. Eu já dei uma palestra na escola sobre isso, né, sobre a... como que é importante... A mulher fazia mamografia. Mamografia, o autoexame. O autoexame, né? Depois ensinou o autoexame, que a gente mesmo podia fazer aquele toque, nem né? E descobrir. Uhum. Mas é um relax... Né? A gente sempre relaxava, uma dona de casa, né? Ah, corre, corre, corre, corre, esquece disso. Mandorcas, e como que a senhora descobriu esse câncer de mama? Olha, eu descobri... É... Eu estava dormindo, com... né? No... E espreguiçando... A senhora estava dormindo? Deitada, Deitada no colchão, uhum. assim, vigiando o netinho, né? Uhum. E quando eu descobri que eu passei a mão, eu fui espreguiçar bem com a mão direto na mama, e descobri aquele caroço muito grande. No movimento só de voltar sim. Só assim, de voltar. Eu abri, e a senhora sentiu? Pus a mão em cima, eu assustei. Eu falei, que é isso, né? Então era muito grande. Muito grande. E procurei imediatamente. Também de um médico da cidade, Sim. ele me deu um então, pedido para a mamografia, onde eu fui, fiz, uhum. né? E então deu resultado positivo de um caroço maligno, né? Que era o câncer, medindo 5 centímetros, já bem avançado. bem avançado. Bem avançado? Aí a senhora, quando pegou esse resultado, o que, que a senhora sentiu? Na hora que a senhora leu e confirmou aquele resultado, a senhora foi né, com o exame. Quando eu abri o exame, que já meu olho foi em cima ali do resultado, eu não senti nada. Não senti nada. Eu tinha uma fé tão grande que ele, para mim, não foi nada. Eu falei assim: que isso, né? Mas. E eu pensei logo que Deus é grande que como ele ressuscitou Lázaro, eu acho que quando Deus cura, ele está ressuscitando uma pessoa da morte. Sim. Né? Que está já. né? Porque ele não tem vida mais. Aí esperando morrer. Mas a senhora ali na hora, a senhora, né? eu lembro que a senhora me contou que foi para casa da sua irmã. Foi para a casa da minha irmã. A sua sobrinha até é, assustou. A minha sobrinha assustou, olhou, olhou para mim, tia, começou a chorar. Eu olhei para ela, quis chorar também, depois eu enxuguei as lágrimas. Não, não vou chorar, não, meu redentor vive. Uhum. Sabe? Essa era a minha palavra. Não assustei, não perguntei por quê, que tinha ser eu. Não questionou. Não, não questionei e não entristeci hora nenhuma. E assim a senhora começou, deu um andamento ao tratamento. É, logo em seguida já. Comuniquei com o meu genro, que é médico, ele já me buscou, já me levou no mastologista e ele foi fazer aqueles exames que é muito complicado, que é... tem que tirar, retirar o líquido, né? É uma punção que é muito ruim. Ele fez aquilo e fez outros exames e já marcou, já falou o meu genro que era, teria uns três a quatro meses só de vida, Eu estava toda, toda tomada. A mama toda tomada? Toda tomada meu órgão, meus órgãos. Dos né? seus órgãos também? Todos tomados. Todos tomados? Todos tomados. Pelos exames? Pelos exames. Aí, a senhora, antes de iniciar o tratamento, como que foi essa cura? Chegou a iniciar o tratamento ou não chegou a iniciar? A senhora recebeu alguma palavra? Não cheguei a iniciar o tratamento. Antes do tratamento, é, numa sexta-feira, eu ia, iria começar numa segunda, né? Posterior. Hum. E dentro do quarto, ali é tardinho, já, já à noite, eu resolvi ligar para uma irmã, pedi ela que orasse por mim. Ela lá em, em Timóteo, ela lá em Ipatinga, eu em Timóteo. E ela orou pelo celular. Alô. E quando ela estava, eu, quando eu falei para ela que eu estava querendo que ela orasse, mas não falei para quê? O que, que eu, que eu tinha? Que eu estava passando mal, mas não expliquei. Uhum. Quando Deus. É, na infinita misericórdia dele, né? Ela, no espelho, olhando a roupa, passou dela, passou uma bola de fogo e caiu no quarto onde eu estava. E estava queimando um caroço muito grande em todo o meu corpo. Em todos, Em todo o seu corpo? É. E aqui, aquilo a senhora já sabia que era a cura que o senhor estava te dando? Eu já... Você já logo, tomou posse? Eu tomei posse e falei para ela, ô irmã Carminha, estou mesmo. Um caroço muito grande, eu só não falei com a irmã. Eu disse, então, Deus é, tocou em você agora uma chama de fogo, uma tocha muito grande, te queimou toda por dentro. Aí, quando eu voltei, quando eu coloquei a mão, já não tinha mais aquele caroço. Aquele caroço enorme. Sumiu, na hora. A, a, acho que a senhora chegou a comentar comigo que ele estava com mais de 5 centímetros. Mais de 5 centímetros. Então, quando ela terminou de orar, que eu coloquei a mão, não senti mais... E eu assustei e fui fazendo aquela, aquele exame o né, de -exame, toque, uhum. aquele exame, deitei, comecei a tocar ali e descobri um corocinho muito pequenininho, cá embaixo, que ele era em cima, bem em cima. E gritei à minha filha, vem aqui, olha aqui o que está acontecendo. Ela nem acreditou. eu disse, mãe, não estou vendo nada. Então, também não estou conseguindo. Foi aí que eu só agradeci a Deus, ah, graças a Deus, né? recebi a cura e fiquei feliz, alegre, chorei muito, alegrei muito no Senhor. E ali a senhora já tinha, recebeu aquela tinha, palavra não, de imediato, cura, imediato. Imediato, não precisou de eu começar antes de, Antes de começar e antes de confirmar antes. com outros exames. realmente estava tudo confirmado. Já estava. Confirmado, só que eu iria na segunda-feira. Já começaram aqui, meu. Não, estou falando assim, sem ter confirmado, assim, fazer um exame para realmente ver, assim, olha, realmente o sumiu. A senhora já recebeu aquela cura daquela oração na, oração, na oração, na palavra da irmã Carminha. Na palavra da irmã Carminha. Irmã nós vamos então para um breve intervalo e já já nós estaremos de volta e vamos né, terminar de ouvir o testemunho da irmã.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 Oi, estamos de volta. Vamos continuar conversando com a irmã Dorcas. Irmã Dorcas, agora, é... quando o médico viu que realmente aquele caroço enorme tinha desaparecido, qual foi a primeira reação dele? Ele ficou muito preocupado com aquilo, porque um caroço daquele é tamanho. Sem tratamento nenhum? Sem tratamento algum, né? Ele foi me examinar e viu aquela coisinha muito mínima ele ficou assustado com aquilo, né? Aí, ele resolveu a fazer, tirar aquele carocinho, né? Que era uma coisa muito mínima. Poderia estar, tá, meu, fazendo, ir lá no hospital Sim. e fazer um, um risco cirúrgico, né? E retirar aquela coisinha muito boa. E fosse fazer uma quima, mas era, né? Eram poucos dias, talvez umas seis sessões. E a senhora falou para ele: não, quem me curou foi o meu senhor. Então, eu falei para ele que antes era aquele tamanho e que depois da oração que eu recebi, que, que eu havia pedido para orar e aquele caroço desapareceu. Ele ligou para a com uma outra, né, que eu uhum. fui tratar realmente, e ela não acreditou. Ela falou: não, tem que fazer. Ele perguntou se eu. Queria fazer eu faço. a quimioterapia, a ainda químio, sem, sem ela... precisar, sem necessidade, porque não tinha nada. E a senhora ainda passou pela quimia depois? Passei. Aí eu falei para ele, não, eu tenho o resultado do primeiro negativo do meu exame que eu fiz, não deu nada. E se for para ter né, o último resultado, o segundo resultado, eu posso pegar o primeiro e o último, para eu falar do que Deus fez na minha vida. Tem comprovação de que realmente eu fui curada. A senhora foi curada. Isso. E nesse processo todo, a senhora disse que nunca questionou o senhor. Nunca, nunca. questionei. Mas a senhora tinha alguma oração que a senhora fazia para o senhor a respeito Olha, da doença? Eu sempre, eu sempre pedia a Deus e com muita fé. Eu senhor, o senhor não mudou. É o mesmo que ressuscitou Lázaro que deu 15 anos para Ezequias, Sim. é o mesmo Deus que está comigo aqui. E o senhor sabe, né? Quanto tempo né, o senhor vai ainda, que eu vou ter de vida, está nas tuas mãos. Não me preocupei, não questionei porque deixei, fiz o tratamento com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade. A senhora sentiu medo em algum momento? Medo que eu falo é um medo natural mesmo, Olha, da nossa natureza né, humana. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Em nenhum momento senti medo. Sempre que a gente fazia a químio, a cada quatro meses, e tem que repetir vários exames para ver a imunidade, para estar fazendo... A químio, que é muito pesada. E a senhora fez a químio mesmo já estando curada? Mesmo estando curada, eu fiz para comprovar a cura realmente que eu tive de Deus. De Deus. E não o tratamento. E não o tratamento? Não o tratamento. Então, olha, foi um processo, é um processo longo, né? Processo até longo. hoje, porque até hoje a senhora já tem quanto tempo, isso? Olha, Completei em agosto 13 anos. 13 anos? 13 anos. Que eu tive essa doença. 13 anos? 13 anos. E hoje a senhora só faz os exames. que. Então, faz aqueles exames a, quadro, a cada quatro meses, depois vai seis, seis. meses. Nesse período, eu viajei para fora do Brasil, tive o prazer e alegria de dar o meu testemunho na igreja lá. E foi o seu compromisso com o Senhor testemunhar? Foi, eu fiz um compromisso, que aonde eu passasse, eu iria dar esse testemunho de cura de um grande milagre. Eu falava, Senhor, eu sou um milagre vivo. vivo né? Eu sou um milagre. E Deus confirmou com tudo. Ele teve tudo, presente em cada tudo. momento, né? A cada gente ouve momento, a senhora contar, assim... Tudo. Eu fiquei três meses passeando, tranquila. Voltei porque tinha, já tinha marca, né? De fazer exames, fiz exames, tudo negativo. Glória a Deus. Aí fiz, fazia aquilo porque era obrigada a fazer. Marcaram nove sessões de químio. Nove sessões. Nove e a senhora sessões. chegou a fazer as nove? Fiz as nove que é um veneno que você coloca, que a gente coloca no organismo. É muito forte mesmo. Muito forte. Mas eu fiz, o cabelo caiu todinho. Não é um processo fácil. Não é um processo fácil. E a senhora fez sabendo que não precisava. Sabendo mas... que não precisava, mas eu queria uma confirmação. A senhora queria a confirmação. Eu queria confirmar que realmente eu não tinha nada. E a gente sabe que tudo é para a honra e glória do tudo Senhor. Tudo é para honra e até quando a gente tem uma enfermidade, Ele faz como lhe apraz, né? Sim. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Sim. Mas nós precisamos ouvir mais essas histórias de cura, de milagres, porque o Senhor que atuava com grandes milagres, isso. né? toda a palavra dEle a gente vê, Ele faz até hoje. Sim, Ele não fez, Ele faz. Ele faz até hoje. É. Ele faz até hoje. E isso tudo vem da nossa fé, né? Da nossa fé. fé. E confiar fé. Confiar e fé. É. E quando a gente recebe um diagnóstico né, de uma doença tão... Incurável? Incurável e uma doença muito agressiva. agressiva. Muito agressiva, que não há uma cura assim né, na medicina hoje. Não. Só prolonga. Só prolonga. O nosso emocional já não recebe muito bem. Sim. Né, independente né, da nossa fé E assim, eu acho que a senhora é um exemplo Porque como a senhora já conta A gente percebe que a senhora o tempo todo Não tirou os olhos do Redentor não, mesmo Não De Jesus Não Eu havia, eu já Antes de eu é, Descobrir esse câncer Eu recebi a oração de uma irmãzinha E na rosa, orando uhum. ali Ela saiu Colocou a mão na minha cabeça e falou assim, olha, irmã, Deus está te dando, está acrescentando seus anos de vida. Aí eu, amém e tal. Vim para casa e pensando, eu não tenho nada. A gente tem hora que nem entende, né? Não tenho nada, não entendi. E passou tempo, quando veio surgir esse câncer. Aí eu lembrei dessa oração, assim, ah. E perguntei depois para o um massologista muito tempo sem descobrir que ele era assim rápido se não demora um ano dois até cinco anos ele manifestar ele vai a célula vai crescendo então você ah então então a senhora né assim já tinha passado muito tempo a senhora não fazia os exames não, rotineiros não nunca havia feito então é... já estava no estágio avançado avançadíssimo, é avançadíssimo avançadíssimo e eu nem conhecia como que fazia a mamografia? Nunca tinha entrado numa sala para fazer. Nada. Né? Muitos filhos, oito filhos, um ano e cinco meses, um ano e três meses, diferença um do outro. E aquilo foi é. passando. E foi passando, né? E pelo tempo, eu acho que depois de uns cinco anos que eu, que aquilo veio a, a surgir, né? No seio. Depois que eu recebi aquela palavra da irmã que ia acrescentar meus anos Exogido. de vida. E eu perguntei para a maçologista, ela confirmou, assim, né? Isso demora. Isso deve ser. Eu lembrei da oração. E Deus também te guardou todo esse tempo. Me guardou o tempo todo. Porque a senhora não sentiu nada, nada, nada. Não senti nada. Aquele caroço eu apertava, não doía. Nada. Não sentia dor, né? Eu só senti mal mesmo com o tratamento. Com a química. É, Dorcas, Então hoje, né? A gente sabe então da importância que tem o autoexame, de fazer muito. todos os exames anuais, né? Muito. O preventivo, a mamografia, o autoexame, hum. é muito importante, né? Isso. A mulher se cuidar nesse ponto, porque pode prevenir muitas coisas. É, e a senhora deixa um recado para o pessoal de casa que está te Olha. ouvindo, falando, né? Que Jesus ele realmente é. ele cura, né? Ele tá aí, ele ainda faz. Ele faz. Isso. É que eu deixo para as mulheres que as mulheres é de muita importância todo ano, ela está fazendo a mamografia. É dever da mulher. Porque a gente não pode brincar com a saúde. Né? Ela tem que todo ano estar fazendo a mamografia. para descobrir alguma coisa. Como eu não havia feito, né? Nunca tinha feito. Mas eu aconselho as mulheres a procurar todo ano fazer. É né? de muita importância. Porque ela aparece de uma hora para outra. Eu aconselhei muito as minhas filhas, porque eu não, não não tenho raiz na minha família que tivesse câncer. Eu fui a primeira. Uhum. Aí eu aconselho as minhas filhas a fazer todo ano, cuidar, fazer a mamografia, que uhum. é de muita importância. Porque o senhor também deixou a medicina aí, O né? senhor deixou a medicina, né? Uhum. Para isso... E por que não cuidar? E por que né? não, né? E por que não cuidar? Então, a gente tem o dever, a mulher tem o dever, de estar cuidando da saúde. A responsabilidade é da minha responsabilidade. saúde é minha, né? É nossa. É nossa, né? Cada um nossa. é responsável para cuidar Esta, né, é. do seu corpo. Sim. E, Madorcas, foi um prazer ter a senhora aqui. É assim, uma alegria muito grande poder ouvir sua história. Serve para testificar mais a nossa fé... E, né, e ver que, que, que Jesus né, ele é maravilhoso, como a senhora mesmo diz que ouve do nosso professor Joás, né, que ele é muito... Ser chique! Ele né? é chique, né? <risos> e e para testificar a fé também né, dos irmãos, das pessoas que estão nos assistindo, estão nos vendo, e que a senhora continue ainda muito tempo a falar né, dos milagres, do amor, do cuidado do Senhor na sua vida. Nós estamos em tempos de pandemia, mas eu queria muito dar um abraço na senhora. Então, a senhora, se sinta abraçada, tá? Que a senhora Amém, realmente a senhora exala o bom perfume de Cristo. A, só de olhar quando a senhora chegou, não te conhecia pessoalmente. A senhora tem uma luz, um jeito de falar, de mansidão, uma paz mesmo. Que só quem dá essa paz, essa luz que a senhora transmite é Jesus. Só Jesus. Não tem outro. E a gente só consegue Jesus. ver um, um servo de fé... A gente consegue ver ele, sim, só de olhar mesmo, né? E então, muito obrigada. Que o Senhor continue te abençoando, abençoando sua família, seus filhos, seu marido, seu neto, seu ministério. Muito obrigada, tá? Um grande beijo. Eu, e... que, sou, eu que agradeço, porque eu, eu sinto prazer tão grande. E eu fiz um compromisso com Deus, onde eu passar pela primeira vez ou segunda, eu... Dar o meu testemunho de cura, de um milagre, que eu sou um milagre ambulante. Isso para mim é um grande prazer. Que Deus continue te abençoando Amém. muito. E a senhora ainda vai falar para muitas pessoas Amém. Né, do seu milagre. Amém. Meus irmãos, no nós estamos encerrando mais um quadro. Né, que Deus abençoe vocês abundantemente. Espero que isso tenha testificado mais a fé de vocês. E até a próxima nós teremos muitas outras pessoas com as suas histórias, com seus milagres. Uns já aconteceu, outros em andamento, mas Jesus está aí, Ele faz, né Ele é o mesmo, né Ele é o mesmo. Ontem, hoje e amanhã Ele não muda. Fiquem com Deus, um grande abraço. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí nos assistindo nessa programação que eu tenho certeza tem sido abençoadora para a sua vida. Eu quero estar aqui neste momento te trazendo uma palavra da parte de Deus e gostaria como base do que eu quero estar expressando, ler a palavra de Deus aqui no livro do Gênesis, nosso primeiro livro né, da nossa Bíblia. O Gênesis capítulo 3, 4, versículo 3 a seguir, diz assim, Aconteceu que no fim de alguns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Virou-se, pois, sobremaneira Caim e decaiu-lhe o semblante. Somente esse texto para a nossa breve reflexão, deste, desse fato histórico e conhecido por todos nós, deste momento em que dois irmãos vieram até a presença de Deus, sobre um altar, para oferecer ao Senhor uma oferta. É interessante que os dois irmãos, filhos dos mesmos pais, tiveram as mesmas educações, né? os mesmos ensinos, tiveram o mesmo carinho e amor dos mesmos pais, e dois homens que têm atitudes tão diferentes né, uma do outro. E é esse fato que eu quero chamar a sua atenção, que às vezes, dentro às vezes das nossas próprias igrejas, ou entre nós mesmos, pessoas que estão juntas aprendendo as mesmas verdades, congregando na mesma igreja, e têm atitudes e reações tão diferentes, diante de Deus. Você percebe que Caim é o filho primogênito, é o mais velho dos irmãos, dos dois irmãos. E quando ele traz o seu fruto, traz o seu a sua oferta, ele é rejeitado pelo Senhor. Abel traz também a sua oferta e é aceito pelo Senhor. A gente pode vir a pensar que Deus está fazendo acepção de pessoas, o que não é verdade. A gente pode até vir a imaginar que o teor da oferta é que levou Deus a aceitar e a rejeitar alguém. Mas a verdade é que Deus não se impressiona com a pompa da nossa adoração, com a nossa performance. Deus não se impressiona com isso. Não é isso que atrai os olhos de Deus, não é isso que, que traz a rejeição de Deus. Porque antes de, do Senhor aceitar ou rejeitar uma oferta... Ele vai sondar o ofertante, ele vai aceitar ou rejeitar o ofertante. A oferta em si é secundária, o ofertante é o que é o, é o primeiro. E você percebe isso que a Bíblia diz que Deus atentou para Abel e depois para sua oferta. E Deus rejeitou Caim e depois a sua oferta. O que eu quero que você entenda nesta palavra... É que a tua atitude, a nossa atitude diante do Senhor, é que vai determinar a nossa aceitação ou a nossa rejeição. E a palavra vai nos revelar que quando nós agimos corretamente, nós encontramos a aprovação de Deus. Quando a atitude do nosso coração está em desacordo com os propósitos de Deus, com o desejo de Deus, não importa a grandiosidade da oferta, não importa... Né, a forma de se ofertar. Se eu não estiver com o coração tendo atitudes corretas diante do Senhor, Ele me rejeitará. Se eu tiver o coração correto, atitudes corretas, mesmo que a oferta seja uma oferta bem, né, bem pequena, quase insignificante, mas o Senhor aceitará, porque tudo procede da atitude correta, da forma correta de nós nos apresentarmos diante do Senhor, nosso Deus. Fica aí essa palavra de reflexão, tenhamos atitudes corretas no coração, estejamos diante do Senhor de maneira correta, coração limpo, coração puro, coração preparado para o adorar, e aí a sua oferta com certeza vai ser aceita pelo Senhor e vai agradar ao nosso Deus. Deus te abençoe, fique na paz, que o Senhor te guarde e te proteja sempre. Eu quero orar com você algum instante, Feche teus olhos e receba esta oração, Pai. Aí está um adorador que está se colocando na tua presença, te buscando, te ofertando. Pai, que ele possa, com atitudes corretas, te agradar e o Senhor possa recebê-lo, tanto a ele quanto a sua adoração. E é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.